De mundo ao som do meu tambor De mundo ao som do meu amor. Oi gente, eu sou Paulo Sérgio Oliveira, professor de constelação, do mesmo escritor Venho aqui falar um pouquinho sobre xamanismo, sobre constelações sistêmicas, sobre constelações xamânicas. Já circula um vídeo meu explicando a diferença das constelações, mas acho importante, acho pertinente trazer. Primeiro eu quero falar do xamanismo. Quando a gente traz xamanismo, o pessoal é, lembra de fogueira, natureza. Claro, isso é maravilhoso, sim. Já fiz muitos ritos com planta de poder, inclusive. Já estive com os meus chais, irmãos indígenas. Conheço o xamanismo do caminho vermelho, lá do norte do nosso mundo, hoje é Alasca, Estados Unidos e Canadá. O caminho azul, toda a América Central e Guatemala, México. O xamanismo brasileiro, que é o que eu mais gosto. Eu poderia trazer por essa nuance. Mas tem muitos bons autores que... Por aí. Eu prefiro trazer dentro de um contexto mais urbano, que xamanismo é um estado de percepção, é um estado de pertencimento, é um estado de unidade em que eu não sofro com determinada situação porque eu consigo enxergar a causa, eu consigo perceber onde essa situação que está me doendo pode me levar, nessa percepção do todo, de unidade. É assim que os povos xamânicos desenvolveram a sua consciência e conseguiram ver todos os seres de Desde as bactérias, as cobras venenosas, aquilo que alguém chama de ruim, que causa dor. Dentro de um sistema, aquilo é muito importante. Assim como esse problema que está passando agora pode ser a grande solução da sua vida. Mas se você recua, para nisso, para na dor, como dizer. Então, o xamanismo é isso. Eu faço considerações em empresas e eu não chego na empresa com um tambor nas costas, com os patuares. Né? O xamanismo leva tempo no coração. Então o xamanismo não precisa só estar à volta da fogueira ou tomar planta de poder. Claro que se você quiser se aprofundar no caminho do xamã, aí é uma outra história. Mas o xamanismo é todo esse estado de percepção da unidade, da ligação de todos os fatos. E isso é sistêmico. Portanto, o xamanismo é todo sistêmico. Toda a constelação é xamanista. Na constelação chamarita que eu desenvolvi, eu percebi que na constelação tradicional, que é o senhor Bert Henning, maravilhoso, desenvolveu e não criou, ele nunca disse isso. Outros autores como Idris Laola, da Universidade de Samadeva, também desenvolveu. Dessa constelação tradicional, na qual eu bebi, nas duas fontes que eu bebi, eu acabei trazendo uma percepção do xamanismo que eu já trabalhava. Percebi que alguns consteladores diziam, a constelação travou aqui. Aliás, tem uma consteladora muito famosa em São Paulo, que ela vivia me convidando para bater o tambor na hora que a constelação dela travava, para fazer o um sopro, que é um transe que a gente dá. Assista uma constelação minha, você vai perceber, as pessoas às vezes até caem no transe com esse sopro. Eu consegui trazer do xamanismo algumas ferramentas para desenvolver a constelação, mas eu não criei uma nova constelação, assim como o Bert não criou, a antiga, ele pegou toda aquela sabedoria do xamanismo, né? o equilíbrio de troca, o pertencimento e a hierarquia, codificou isso de maneira maravilhosa, fundamentou isso lá com, com o senhor Freud, com o transe de Edison, da hipnoterapia, com é, Gregory Betson, com Moreno, com Virginia Satir e outros autores que a gente ensina na minha escola. O senhor Ingrid foi lá nos povos do deserto, trouxe uma sabedoria, juntou isso com o taoísmo e trouxe um desenvolvimento. Eu tive a oportunidade de conhecer as duas escolas e desenvolver a minha escola com as ferramentas do xamanismo. Essa é a constelação xamânica. Não é mais moderna, não é maior, aliás, eles vieram antes, eles são maiores, mas não é melhor também, não é pior. Nesse quadro que eu apresento às pessoas, nesse enquadramento, nesse prisma, as novas constelações. A constelação hoje não está naquele modelinho mais tradicional de colocar uma pessoa que é em grupo. Do lado perguntar qual é o problema dela, a constelação está hoje no o campo mostrar outras coisas, ela me traz um pontinho e o campo abre, ela me traz uma dor, o campo abre o sofrimento, ela me traz um sintoma, o campo abre com um diagnóstico. E claro que entrega muito mais, o campo sempre entregou, mas nesse momento a gente está numa visão ampliada sobre novas óticas, o mundo mudou muito. Eu costumo dizer o que seria da, da, da psicologia se, ou, ou da psicanálise se as pessoas fizessem o um modelo freudiano-arcaico. Não, ali se abriu uma tendência, um modelo, e vieram pessoas desenvolvendo. Eu sou um desses, e tem muitas pessoas boas desenvolvendo. Então, novas constelações, é porque a constelação está em um outro lugar. E nesse lugar eu coloco a constelação xamânica. No lugar científico, no lugar as pessoas falam, nossa, é algo primitivo? No meu livro eu falo isso, mas é primitivo é quem vem primeiro, é grande. Então primitivo é algo muito sábio, é a essência desses povos e não as práticas com os recursos que eles têm. Cuidado para não confundir as coisas. Conheça o meu trabalho, assista os meus vídeos no YouTube com uma visão bem moderna da constelação. O próprio Huberto, no final da sua carreira, já estava nos movimentos de alma, nos movimentos de espírito, onde o campo informa muito mais. E a gente, eu e muitas outras pessoas, damos continuidade à obra de Huberto, à obra de Idris, mas com a nossa característica. É isso que eu ensino para os meus alunos. Não me imitem, não, não tenha arquétipo nenhum, não tenha caboetes nenhum. Não adianta as pessoas estudarem em determinado lugar de Europa depois voltarem tentando fazer igual. Sabe por quê? Porque ninguém é igual. Todo mundo tem um talento diferente. É por isso que eu coloquei a minha música, eu coloquei as ferramentas do xamanismo a serviço da constelação. Eu acho que eu fui claro nesse vídeo. Peço a você que acompanhe os próximos vídeos. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, serviço de alma maior. Sem assim falei, Raul. Grande espírito de força, grande espírito de amor. Despertando ao som do meu tambor Despertando ao som do meu tambor